Olá, tudo bem com você? Bem, vamos dar continuidade, né, Na, no módulo 1 nós vimos sobre a abordagem conceitual dos termos organizações, né, organização, organizações, e lá nós estudamos o tipo de organizações, e também finalizamos, e lá finalizamos com a explicação, as explicações sobre as organizações formais e informais. Muito bem, agora aqui a gente vai analisar mais duas, duas, dois termos, dois vocábulos, ou duas abordagens conceituais de um termo que é bastante interessante, que normalmente os alunos fazem confusão. Ambientes. O, o administrador, o, o gestor, aquele profissional, o tecnólogo que vai trabalhar com processos gerenciais, ele vai lidar com esses ambientes, que nós vamos chamar de ambientes organizacionais, ou seja, os ambientes das organizações. E aí vem assim, o que é ambiente para a ciência da administração, inclusive para a economia, também para a ciência contábeis? A palavra ambiente ele se distancia do termo meio ambiente. Então, quando eu falo em ambiente sobre a ótica da administração, eu não estou falando daquele espaço natural de animais, fauna e flora, eh, os aspectos biológicos, os aspectos sistêmicos do ecossistemas. Quando eu falo em ambiente, sob a lógica da administração, eu estou falando sobre as forças que atuam no espaço das organizações. Essas forças elas podem ser externas, como elas podem ser internas. Então, ambientes sob a ótica da administração são as forças que atuam dentro e fora das organizações. Muito bem. Vamos agora entender como como é composto ou como são compostas essas forças internas das organizações ou forças organizacionais, né, dentro do ambiente interno. Essas forças, elas são uma somatória, né, um conjunto de, de outras subforças que eu vou falar. A primeira vem do construto social dos funcionários ou dos servidores públicos. Funcionários, quando se tratar de organizações econômicas, e servidores públicos, quando se tratar de um órgão público. Muito bem. Então, o que é o construto social? É tudo aquilo que um funcionário ou que um servidor traz para dentro da organização econômica ou pública, tudo aquilo que que ele também aprendeu lá fora, lá na sociedade, lá na comunidade, lá na coletividade. né? Então, aquilo que ele aprendeu também lá nas suas escolas, no seu ensino médio, ensino fundamental, né? ou da faculdade, ou dos cursos de pós-graduação. Então, tudo aquilo que ele aprendeu lá fora, quando ele entra dentro da empresa, ele não tira essa roupa essa roupagem de todo esse conhecimento ele traz ele traz seus valores ele traz suas crenças ele traz as suas preferências ele traz todo um um construto ideológico mesmo que ainda esse construto ainda esteja em construção né construto significa uma porção então nesse sentido a empresa né ou o órgão público quando recebe uma, uma nova pessoa para trabalhar dentro desse ambiente é essa força ela começa a interagir né? Ah, do consulto profissional dos funcionários dos servidores públicos. Então, nós vamos aqui, a, a, a partir da formação profissional, educacional desses é, funcionários, ou de, funcionários ou colaboradores, ou desses servidores, eu vou ter também uma composição. Então, imagine uma secretaria municipal que é responsável pelas rodovias. Ali eu vou ter uma base aqui de engenheiros. Né, de engenheiros civis e mais alguns outros profissionais que vão complementar essa formação. Então, obviamente que ali você vai ter um reduto, um espaço em que ah, esses profissionais eles terão uma mesma formação, uma mesma linhagem eh, profissional. Diferente se eu estiver num órgão público, numa secretaria de saúde, onde eu vou ter médico, onde eu vou ter enfermeiros. Então, a depender das especializações desses médicos e da qualificação também desses, desses outros profissionais auxiliares, né? os enfermeiros, por exemplo, e dos atendentes, então eu tenho um outro construto. Né? O outro construto é do próprio modelo de gestão da organização. As organizações elas são compostas por pessoas, portanto, é a partir desse primeiro construto e desse segundo construto que vai dar o um modelo de gestão. Se é uma empresa que não contrata profissionais com é, é, uma melhor formação profissional, eu tenho um, um, um construto dentro dessa organização. Eu tenho uma determinada força, uma determinada qualidade de força. Se da minha empresa só trabalha pessoas que têm formação na graduação, eu vou ter um outro construto. Eu vou ter uma outra resposta, um outro tipo de comportamento dessas pessoas que vão inserir no modelo de gestão. Se vai ser uma empresa profissional, se vai ser uma empresa familiar. Então, veja, é tudo uma combinação. Também, uma outra força advém dos estilos de, de lideranças né, das organizações. Claro que uma empresa pequena, uma empresa familiar, você vai ter a liderança. Se for uma empresa familiar e patriarcal, você vai ter o pai ali dando as ordens, dando a, a, as diretrizes, né, e o modelo de gestão. Se for, à medida que essa empresa ela vai abrindo, se vier os filhos, se forem contratadas outras pessoas, outros profissionais que não são familiares, já começa a ter um outro modelo, portanto, um outro modelo e de perfil de liderança nessa organização. Disso adveio o clima organizacional. O que é o clima organizacional? É um conjunto dessas atividades de forças advinda das culturas das pessoas, das crenças das pessoas, que aí tem uma... uma eu começo a formar essa estrutura organizacional à luz dessas, dessas forças. Clima organizacional, onde as pessoas vão trabalhar com o espírito de liderança, de colaboração, de cooperação, de inovação. Como aquele que vem aqui, não, eu só estou aqui pelo meu salário, bateu o meu tempo, cumpri minhas oito horas de trabalho, eu vou embora, não quero saber mais nada. Ou aquele ambiente que tem muita fofoca, muito diz que diz, muita inveja, ninguém ajuda ninguém, cada um tem um conhecimento sobre determinada prática administrativa, processual ou mesmo de fabricação, e não passa para um outro com medo de perder o emprego. E aí fica a inveja. Se é um grupo de pessoas. Que as pessoas não têm muita escolaridade, quando chega alguém com um outro grau de escolaridade isso pode ter conflitos né? porque as pessoas elas se manifestam a partir também do seu próprio construto lembrando que o construto profissional é um deles né? o social é um outro deles então eu posso é, entrar numa organização, que seja é, econômica, quer seja pública eu posso ter um ambiente altamente de conflitos entre as pessoas, e aí você sabe qual vai ser o resultado dificilmente essa organização, quer seja pública ou privada, ela vai conseguir atingir os seus objetivos. Por quê? Porque não existe uma liderança, não existe um nível, um espírito de colaboração, né? E da própria cultura organizacional. Cultura organizacional também vem ao longo de um tempo de como ela é formada, né? Também das crenças das pessoas e da própria e da própria empresa. Tá bom? Então, essas são forças, subforças, que, som, que somadas formam ah, um conjunto né, dessas forças organizacionais internas. Muito bem. E a próxima força é, são as forças externas. Né? Essas forças externas, como o próprio nome diz, ela está fora da organização. Mas não é o fato de ela estar fora da organização que ela não exerce a pressão sobre a organização. Então, do consulto social dos fornecedores, então, eu vou, vou montar uma padaria, eu vou montar um restaurante, eu dependo desses, desses fornecedores. Né? Os fornecedores entregam as matérias-primas e insumos com qualidade dentro do tempo previsto, é, Existe interrupções de, dessas entregas, existe variedade de qualidade desses insumos, dessa matéria prima. tudo isso vai ter um resultado uh, de risco lá na produção de bens e serviços. Né? Portanto, consulto, social desses fornecedores é muito importante. O consumo social e econômico e é psicológico dos consumidores ou dos usuários dos serviços públicos. Então, quando eu falar, quem demanda é, bens e serviços das organizações econômicas, das empresas, eu vou chamar de consumidores, finais ou intermediários. E quando é que eu uso usuários? Usuários são aquelas pessoas que utilizam de serviços públicos, ok? Então, ah, o grau de exigência e da formação social, econômico e psicológica do cliente de uma empresa e de um usuário de um determinado órgão público. Isso tem isso tem influência também dentro dessas forças, porque são forças de pressão, né? Sobretudo para melhoria contínua. Do consulto social e econômico profissional dos atores. O que, que são atores? Atores... Não é o ator de televisão, de novela, de filme. Ator ou atores são aquelas pessoas reconhecidas que têm o poder de tomar decisões. Isso são os atores. Mas o que, que tem a ver o ator municipal dentro da minha empresa? Tem a ver. Por exemplo, na hora de lançar tributos, edificar os tributos, estabelecer as normas de conduta, né? quem trabalha com empresas potencialmente poluidora, o município poderá criar é, leis e procedimentos que vão afetar a forma de operar da empresa, essa lei poderá ser do âmbito estadual, poderá ser do âmbito da União, então veja, são atores que não estão dentro da empresa, são pessoas ou grupo de pessoas que não estão dentro da empresa, mas as decisões delas mudam, interferem, ou vão me forçar enquanto gestor, a tomar uma medida de de ajuste, né? Ah, do consulto social econômico profissional das partes interessadas chamadas stakeholders, né? Então, ah, os atores eles é uma classificação dessas partes interessadas. Mas nessa parte interessada aqui que eu chamo de stakeholders, por exemplo, são os vizinhos, né? São núcleos de organizações sociais de proteção aos animais, às pessoas, à sociedade, direitos humanos, que não estão dentro da empresa, não tem nada a ver com o seu negócio, não tem nada a ver com o segmento da, da empresa, com os interesses das empresas, ou mais que vão exercer uma pressão sobre eles. São as partes interessadas. Então, quando eu falo no Greenpeace, Greenpeace é um stakeholder fortíssimo que está interessado como a mudança climática ela é, ela está sendo gerenciada, portanto, ela vai apontar qualquer tipo de empresas que lançam de forma excessiva os gases efeito estufa, ou que poluem os rios, ou que poluem os mares, e assim sucessivamente. Né? Dos órgãos públicos que regulam as atividades das empresas, portanto, os órgãos públicos aqueles se se encaixam, então, como atores, porque eles têm poder de decisão. Das forças exercidas pelo Estado, o Estado aqui eu estou falando nas três instâncias de Estado, União, Unidade Federativa e Municípios. Né? e de um conjunto de incertezas que pairam sobre o ambiente, inclusive sobre o próprio planeta. Isso tem interferência né? nas organizações. Uma grande incerteza que nós vivenciamos, parece que nós estamos saindo, né? que foram a, a pandemia Covid. Ninguém planejava isso. Né? Então, foi um, um, algo, um evento que foge do controle das empresas, é um evento externo chamado incerteza, porque ele era desconhecido, Uh, e fez com que muitas empresas falissem. muitos órgãos públicos tiveram que se readaptar inclusive o ambiente de trabalho né? que nós trabalhamos no, no, no modo de teletrabalho, o uso da internet, que as pessoas começaram a trabalhar em casa Então veja, a pandemia ela mudou os sistemas organizacionais tá bom E aprendemos também com ele. e aqui então quem são os atores né? que atuam no ambiente externo organizacional só então, são pessoas, são, são aquelas pessoas, o grupo de pessoas que tem o poder de tomar decisões fora da empresa. Mas essas decisões afetam o ambiente interno das empresas. Então, quando a gente fala em atores, grave bem isso, está ligado aos processos decisórios externos que interferem nos processos decisórios internos. Beleza? Grave bem isso. E aqui de novo, então, as leituras que vocês podem se aprofundar sobre essa discussão que nós tivemos agora. Beleza? Espero que você tenha compreendido esse, esse conteúdo, essas explicações, e vamos para o próximo vídeo, tá bom? Até lá. Tchau.